<risos> ok. Ó, oh, aqui tem uma bomba. Só que o caverninha não vai desarmar ela, é porque o caverninha não que quer é arriscar. Isso? Você acha que eu arrisco eu pegar a bomba? Ele dá umas pecinhas porno pra fazer munição de flecha? Rápido! Eu esqueci de entrar aqui, cavernitas. Vai lá e vê! Tu lembras que tinha aquela outra passagem, né? Não tô lembrado, não. Ó, ó, ó, tá rolando os lock aqui, hein? O que foi, merda? Tem que ser qual cabeça? Da esquerda ou da direita, cavernitas? Ah, oh, meu Deus, o cavernitas não quer dar dica, hein? Oh. Ela quer somente pra ela Rápido Vai aí já foi Ó Já era Acabei de achar que eu gastei muito tiro de rifle, hein Não curti Tranquilo, ó Soquinho no amor, bicuda O que, tem mais? Pode é ter, tem uns bloco aqui Vai, Rápido É o okay. quê? Taca fogo neles, ó Papi, beleza Vou pegar munição de Riff, Cavernitas. Oh, meu Deus, alto geão verde. O bicho vai pegar, meu filho. E uma seringa tamanho família. Ele sai e coloca tá vivo. Só pra ter certeza que ele não volta mais, Cavernitas. Nesse episódio ele não aparece mais, hein. <risos> oh. Segue. Vou pegar o cortadinho aqui, Cavernitas. Tranquilo. Aqui já foi. Bombinha do amor. foi de boa. Agacha, a bomba para. Tinha uma cela com uma grande maçaneta. Ó. Oh. Tem a maçã e tem o saco. Vou mexer nisso aqui então. Acabei de dar falou outra tá falada, hein? Ó. Ô, oh, mas deve só matar os caras por aqui. Rapaziada, <risos> o que que acontece? Roulo é um desentendimento verbal aqui? pode tem uma cadeirinha do amor aqui, hein? Ó. Oh, é, a senhora também é onda, hein? Ó, ó, olha o tamanho da granada aqui. Agachou. Ah. É, é, duro mole americano, ó. Ó, ó. Beleza, eu vou mexer na bomba aqui oh! ah, não, me não mexo mais nessas Next. bombas Não mexo, não mexo mais Beleza, até ela tá bom, mas vamos deixar Ele tá de boa oh, oh. Oh, deus, aí, oh, Que isso logo? Que o que é isso? Eu acho que não é legal Não, não, eu acho que é legal Não, não, eu acho que é legal É legal Oh meu deus Não tem como brincar eu já vi isso aí no 2. Okay. O Caverninha já jogou no 2. Dentro desse cofre tem nada mais, nada Olha, mais. Olha, e outra passagem? Não tem outra, é aqui, Cabernetas. Lembras que tinha esquerda e direita? Que dia foi isso? Ah, é verdade. a gente acha que vai voltar lá pra colocar as outras peças, cavernitas. A gente baixou? Oh, uh oh. Oh, meu Deus. Oh! É, eu falei que não é legal. Não... Ah, ele fechou. Agora não tem escapatória. Estou é. oh, é. preta na mão, ó. Oh. Vamos fechar simplesmente as válvulas uh -oh. aqui, Ele tem altas válvulas Mas tem tempo, Cabernita Alguém soltou Ele não quer correr? Um bom... ah! ah! Só <risos> sol, soltaram um porpurinas aqui, aqui Não foi, foi um... eu! Foi um homem de um braço só! Ah meu Deus! Fecha fecha <risos> Beleza oh, tem, tem, tem que parar todas Ah meu Deus! Deus! Para tiozinho Ah ah ah ah Não! Não é tem como! É burro Peraí, peraí pera tio Ó oh. Beleza. A cabecinha já era Cabineta, a gente tem que parar de respirar esse porpo Elson, hein? Vai ah. oh. Tranquilo O que que acontece? Ó, oh, acabou já, Cabernitas Passamos wow. Vamos simplesmente Ó, oh, munições, hein? Profissionais Beleza, aqui embaixo tem uma escadinha Só que a Caberninha não verificou Ó, oh, ó, oh, tem item lá do outro lado, ó, é gigante Uma caixa de ferramentas oh. Vamos pegar isso aqui rapidão, ó oh. Fápio. Sim, mas isso é o início, portanto, vai, segue. Portanto, vamos virar à esquerda, à esquerda e descer nada mais, nada menos que a escadinha. Ó, tá aqui. Agora a gente não tem como ir pra outra passagem. Tem, a gente vai voltar lá, relaxa. A caverninha tem o terceiro sentido das cavernas, que simplesmente tá ligado que a gente vai voltar lá. Ah, miserável. Ó, já tá, dá pra ver que tem uma bomba ali daquela. Eu li qualquer coisa, meu Era é aquilo verde, hein, cavernita? Você tá muito esperta mesmo, hein? Ó, dois. Cuidado. Ah, do outro lado tem alguma coisa ali? Não. Beleza ó oh, tem uma bombinha no escuro, Cuida, hein? tá, tá escuro. Meu né? oh. Deus! E aí, Corre, oh, oh. corre, corre, cor, faz mira! Corre, corre, corre, cor, faz mira! faz corre, corre, corre! Não escuro. Corre! Vamos Corre faz mira. Ó. oh. meu Deus! Não, não, não, não! Aqui, ó, ó. pegou, velho. Tá escuro, e aí, tá vindo outro tio. Como é que ele não vai? Ok, vai pra outro... isso, vai pra aí, vai pra aí Tô de boa aqui cima, assim. tô no pique aqui, aqui é pique, relaxa Ok, né? vai pique. Aqui ele não sobe, ele não tem inteligência Vai, vai, Ó. Ó. vai Ó, eu tô sem... Vai, atira logo! Tá sem saber o que fazer Ó que Tira! Calma Atira! Deus, Deus. Ele vai tocar nos peixes! vai ficar nos peixes! vai Vai, vai, vai, vai! vai, vai, vai. Verde, tem munição hein? lá, vai Ó, tem muniçãozinha aqui <risos> Cabernetas <risos> Muito obrigado pelas suas instruções de bordo. Se queria vergonha na sua cara, beleza. O trânsito é verde aqui. Olha, tá zozinho, não tá? Acho que ele é um tem um lá mais um. É um o bezerro, não! É um o bezerro, hein? A... Cabeça, cabeça. Pega, pega a cabeça daqui. Ah, ó, isso aqui é de boa. Esse é o tio. Ó. é é mais ou menos assim. Pela ódio. Vamos tá para ficar esperto, hein? Baixa a prova de fogo, tá tranquilo. Beleza, vamos meter simplesmente duas munições que restou pra escopeta. Cavernita, você acha que o caverninho Não, não, não. Toma cuidado, cuidado. Ó, tá rolando outra bomba aqui, hein? Dá, elas dão munição de. Não, flecha. não, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Não, aqui tem item, cavernita. Mas aí parece uma passagem, vai pro outro lado. Ó, tem uma bomba aqui, o caverninho já tá sentindo, ó. ó. Essas bombas dão item. Camera, o cavernitas vai tentar. Ai, que delícia! <risos> What the fuck? Não, pular, pular! É, tá fechado, Cavernitas. Altamente fechado. Ok, vai, tá então, como vê, um B. Beca... É outra era Sim, passar. mas o outro posto é item também. Ela tá vindo lock aqui, hein? Cuidado. Ó, viu? Cuidado. Tá rolando Cuidado. aqui um não tem como voltar, hein? só pra te avisar hein? Desse eu já tenho respeito Beleza Eu acho que a cavernita deixou os itens pra trás, mas a cavernitas não está com paciência Para checar o perímetro Ó, <tos> oh, tá rolando uma, uma, uma, uma <tos> cordinha do amor Tem como... Tem como tirar elas, ó oh. oh. Tranquilo, passamos a primeira parte Beleza Cavernitas uhum. E agora? lá. Vai, com cuidado. Vai, vai, vai. Atira de Vai. Vem, vem. aí, acabou Tu gosta assim. de aproximar do bicho? Oh, oh. Tira, Tira, oh, Meu Beleza. Boa, vai. Agora pode ser. Só tem, só tem mais dois tiros, tá? Até ah, tá que avisar. É isso sai. Olha, ele tá zoando, não tá? Tem tá? um bezerro alto bezerros aqui, hein? Alto, loiro e oh. forte, hein? Ó. Nossa, Jerry, você tá de bar aí? Ah, ah beleza. Tá Simplesmente eu vou pegar esse aqui, ó. Eu tô Vai levar, vai levar cordinho, vai levar corguinhos ó, ó, ó, ó Boa, vai, segue Tranquilo, calma, cabernos Calma Será que eles deixaram muito sangue? Segue Ó, oh, gelzinho verde, hein Joga aí um, um fogo pra, pra iluminar aí a sala Ó, oh, meu Deus, eu tô com o lampiel na mão É a verdade Queimar Pera, pera Ok, agora vai, vai Agora a gente vai simplesmente abrir outra porta, cabernos Ó oh. Não tem como voltar o caverninha zerou as munições Beleza, cavernitas O caverninha vai ter que, antes de mais nada, fazer uma injeçãozinha aqui só, só pra ficar mais de boa, hein? Beleza Tem calma agora Olha o tamanho do gel verde que a gente perdeu ali Olha o tamanho da família gel ali dentro Acho que tem como pegar hein? Vamos ficar ligado hein, cavernitas Quero você levando o caverninha dentro daquela salinha Beleza, já tá ligado, tem que subir. A gente sobe, vai pra direita, direita, pra baixo. Aí a gente chega naquela salinha, hein? Marcou no mapinha, né? Uhum. Tem altos gel verde lá dentro. Vamos checar o perímetro já daqui, hein, Cabanitas? Tá muito silencioso tá. agora. Tá, tá rolando. Ó, ó, ó. Munição aqui, hein? O que é isso? É da, da flechinha do amor. Ok. <risos> tem que cuidar, eu tá acho que aí no silêncio. Uma cordinha. Oh, oh, outra oh. pecinha, cavernitas. Eu falei que a gente ia voltar para aquela sala? Você recorta a pedrinha e cola na outra cabecita lá. O quê? Como que é? E onde que a gente vai, Cabernetas? Visto, tá ficado. É uma porta, ou pai Oh, meu Deus. <risos> Envia das dúvidas, o que que eu disse? Não disse que a gente ia voltar, Ó, oh, De volta ao amor. Eu nunca te amo. Tá, e agora colocas lá a cara e vais para aquela passagem de lá. Beleza. Ó, colocou a carita aqui. Papi, Vai abrir outra, outra paradinha agora, hein? Ó. É. E? Just one more. Só mais yeah. uma, hein? Beleza. A que falta. Esta voz não me estranha. Hum, ah. pastão, um cara que me algum suco. Acertou. <risos> não é tudo do Walking Dead. Uh. Cenário novo, hein? Vamos ficar esperto. vou concentrar no jogo. É, depois o Cabernet mandou um e-mail pra esse cara. <risos> <risos> oh. <risos> 500. Um soco, três vasos pro saco. Nada de item. Cabernet, o jogo é pilantra. Oh, oh, ele desce esses negocinhos grego aqui. É, tá bom. Beleza, nosso Farco agora tem umas muniçãozinhas extras. Esses não precisa vamos escutar que você gosta de falar. É, é. Só bem que eu. Tá de boa? Sabe eu e você subindo. Vamos simplesmente escutar, tem como escutar. Esse cockroach, that sycophant. Living off me, beating off my work. trabalho. Eu vou ter que descobrir como got a combinação para minha safe. estou tão Ninguém pode ter data. É minha. É It, is mine. It quem abriu essa safe next, had better estar preparado para pagar o preço você viu né, quem, quem abriu o, o cofre vai tá estar bem que ferrado hein, vamos abrir esse cofre ai uh! ah. porra, oh, assustou-se ah! então, eita, sei lá, sei aí também você não viu a cordinha não? não nossa, parou dentro do meu rim beleza espera tá pera, escuro pera, pera. tá escuro, e aí é um poço mas é baixo? É baixo? É ó. baixo? Aí, ó. Ok. Estamos dentro. Tem cuidado. Uma fogueirinha. Tem cuidado. Tem cuidado. Ah, tem que mexer na fogueira aqui, ó. Tem! Claro que tem! Tem! Ó, tá rolando umas paradas de Tem que atirar aqui, Covenantas? Não sei. Não dá a dizer nada aí. Ó, tem uns bichos. Olha pra cima, olha. Oh-oh! Oh-oh! Covenantas, oh, oh. É simplesmente é um local que explode. Yeah, sai daí, sai Acho que tem que atirar. Tem também. outra passagem? Não, é só aqui. Ah, tem. Oh. Não. não aqui é a bombinha. Tem que atirar naquilo ali. Então vai, tira daí. Eu só não esse tipo de coisa. Ó, ó, ó. Beleza. Oh, meu Deus, Onde é que a gente vai? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, solta, solta, solta. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Oh, e, onde é que a gente vai? Oh, oh, é? tu, tá? tu estás a ver que ele tem, bicos lá, tem bicos, bicos lá em cima. Tem bicos lá em oh, cima. Tem bicos lá ah, bico oh, em cima. Olha, tem bicos. Onde tem o bico aqui? Oh, shit. É, tá sem munição? Essa. Ah, Calma, ah, calma, calma, calma, cal, hein? Tem espaço. Oh, tá vomitando. Náuseas? Tem com a com leptospirose. Na oh, oh, cabeça, moço. Estás é. a atirar meu ah, pescoço. Acabou as <risos> ah, um beijinho, ah, peraí, eu... Peraí. agora você vai dar um bicudo no chãozinho, você vai ser trouxa, com fogo em você, com fogo isso, bloco. Cabernitas, não curti, não curti. Eu tô indo. O que que acontece? Cabernitas, você mira na cabeça, a arminha ela tem precisão de tiro. Vai, segue. E não mais. está em nível alto, às vezes o tiro vai torto, Caberninha perde bala. É isso mesmo. É melhor acertar o um peitinho com segurança Do que tentar a cabecita e errar Eu acho que sim Beleza Caberitas, É Precisamos de uma seringa Altamente urgente Deprimente E crente, hein Vamos chegar Ó Ó oh, Meu Deus, a seringuinha é. Ó, tem um buraquinho aqui Ó, o jazinho verde aqui Antes de entrar de bico ali Ó, tem um cara pendurado Nada engraçado aquela situação em Cabernetas. Beleza O que que é com... Desce, ó, oh, mais cordinha do amor Caneco Tranquilo, desarmado Temos garrafinha grega Como é, oh, meu, mais? É. Ah. Ok, ó oh, meu Deus, se é isso, uhum. vale isso É oh, no buraco, eu entro no buraco, hein Rápido ah, é aqui é, é. Ah, Aqui é o pique Tem que ser o pique, ele não vai entrar, ele não foi programado pra isso Ó o oh, Loki, ó oh, Dá, meu dá Deus. pra tirar daí? Não tem como, os caras que entraram, hein Vai, vai, vai, aí, vai Eu vou dar a volta, que eu não sou trouxa Ó Vai lá e vê Volta ah. aonde? Lá em Sorocaba Acabei eu posso atirar aqui quando ele estiver no vai. meio Não preciso... Ah, boa Uau. Cadê o Loki? Ele tá esperando ali o Loki vai, vai, vai, aproveita que ele tá de costas ah. Não, não, peraí Deixa eu só ver esse local, ok? Tem como a gente sair fora, Deixa o lock aí Nossa, meu Deus do céu Oh, meu Deus, ele é Achou! É, Agora eu tenho mais quatro! Cancela, cancela, cancelei Cancelei Cancela! Agora vai dar um... Eu <risos> não quis cancelar! Ô, João, não quis cancelar, hein? O rim! O rim! Ô, Cabernet, eu não quis cancelar Ó, é só um tirinho ali, ó eu pego todos os lock Se liga Ó oh. Rápido Calma, tem que cair todo mundo Ó oh. Ó. Não! tinha ideia, né? É nada pra esse tipo de atitude, hein? Beleza. Ó, oh, oh, é né, oh! o tiozinho, corre esse rim aí. caverninha? O meu Deus, eu tô sem punição! Duas cabeças, caverninhas, né? então, ó. Ó. Isso foi um, Eu <risos> é maldito. Oh, meu Deus, ele não caiu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai, tio, carrega. Eu vai te oh, Ele tá varpando. Ele, ele tá varpando. Rapaziada, vamos meter os dois globos juntos. Ó. Queria pegar os dois globos, hein? O globo já foi. Você tá perto, hein? Mais ou menos assim. Ó, bica esse lock. Ah, o carburizo, esse lock. Ah, <risos> oh, meu Deus. Beleza. Vou pegar esse <risos> jogo aqui. Olha os caras oh, tá tomando aí, conhaque, hein? Os caras é pilantra, hein? O oh, Whisky bro! Essa, essa gavinha é pra você jogar e atrair os Lock pra longe, você mata ele. Boa! Acabaste furt... de desperdiçar o uma... é? Não tem problema. Aí você mata ele furtivamente. O que que acontece? Ah, abaixa, antes de mais nada. Cavernitas. Ó, oh, munição escopeta. É relíquia nesse jogo, ó. Oh, já manda pra dentro. Cavernitas, tinha uma passagem grande lá e a gente não foi, né? Você viu aquele portãozão lá? Uhum. Não vi Será que aqui é só pra ir, tem caberneta? Vamos investigar aqui primeiramente Vai investigar! Vai investigar, Tá é Meio escurinho aqui, tu não Tinha alguma oh. passagem? Tinha uma passagem lá, aquela cordinha que eu tava rodando Aquele negocinho que eu tava rodando uhum. e, e os carinhas simplesmente apareceram do nada Bicudando a porta uhum. É por lá Beleza Rapaziada, o, o Sebastião aqui tá correndo altamente trincado Devido às circunstâncias de bicudo o que, que acontece? Já voltamos aqui no salão principal. Ó. Agora a gente abre aqui. É isso aqui que o cabernet tá falando, ó. Ai! Beleza. Cabine, estamos chegando num, num checkpoint hein? altamente profissional aqui. Hein? Beleza. Onde? Onde? Você escutou isso, cavernitas? Eu não escutei não! Não escutei não! Ó, tem um tiozinho dormindo aqui, hein? Nossa, oh. Eu tá vivo, moço! Oh, peraí, peraí, E aí? Oh, meu Deus. Tem dois tiros, hein? Um pra você. Cadê o outro? Um pra... É um pra cá, dá um. Ó. Beleza. Vamos <risos> reflar o Loki. Ó. Ó. Ei, Onde? Ó, oh, ó. Oh. Reflates. Cadê? Ó, oh, meu Deus. E aí? Tá a perder muito tempo. Onde? Ah, rapaz, ah, sabe o que aconteceu? Mas não tinha nada acontecido. O negócio entrou na frente da tela, Cavernitas. Tá, vai, vai, vai, vai. Rápido! Não, não, não, não, não. Vai lá, vai vai! vai Então, vai, vai, não. vai. E aí, jogo? Ah. Tu, tu gostas de aproximar cima da China? Tava morto. seu é, não morre. Esse preto não tá de nada nesse lote. Vai, abre logo essa porta e vai ter muito susto. Olha aqui, Cavernitas. Aaaaaaaah! Ele te Ó, ó, ó Granada Quer mais? Munição, beleza Agora, simplesmente temos que, entrar, que subir aqui, cavernitas, ó oh. Ó, oh, podia ter tirado aqui de novo e matado os Loki, hein Vai Já foi Ó oh, a última pedra grega, hein Pedra filosofalmente Filosofaliana, hein Carzinho oh. Pegamos a última peça grega aí. Escopeta na mão. Antes de mais nada. Oh meu não tem munição. Ó, oh, vou meter a cabecita aqui. Vamos ver a surpresinha. Oh meu Deus do céu. E aí? Tem um buraco aqui em Cabernitas. Rapaziada, esse foi o gameplay a Cavernitas, o que que acontece? Simplesmente vamos parar por aqui hein, pra manter um segredo grego ali Ali dentro tem, contém altamente altos tá matado, é Segredos sinistros hein? Vamos se ligar nos próximos episódios aí Vocês curtiram a presença cavernital aí Vamos picar o like hein? ó oh, o Sebastião já tá até mexendo na arminha né? <risos> O que que acontece? A gente vê na próxima, nesse mesmo canal Nesse mesmo horário, dá tchau Cavernitas! One in don't me. Don't me. Don't know what is One city all, How to How two to How